Os likes estão a aparecer no Instagram e Portugal está a ser atacado neste momento, já há pessoas que não têm likes no feed, por isso eu hoje vou-vos mostrar alguns pontos a favor para que isto aconteça, porque eu sei que muita gente está negativa contra esta mudança, porque vamos ser sinceros, vocês estão-se a queixar de uma app que tem de graça e que podem usar todos os dias de graça e que adoram. Se a é razão do Instagram ter mudado esta funcionalidade por pensar que as pessoas são frágeis e que não aguentam falta de likes acho isso absolutamente estúpido e que não faz sentido absolutamente nenhum mas eu sinto que isto pode mudar bastante as vossas contas e para melhor eu sinto que os likes vão diminuir as pessoas quando sentem que os likes não fazem grande coisa não deixam gosto por exemplo eu sinto isso muito com os vídeos os vídeos ironicamente chegam a muitas mais pessoas têm um alcance gigantesco mas os likes são inferiores ou seja, as pessoas quando os gostos, quando há alguma coisa fazem gosto, mas quando os gostos aparecem, como por exemplo nos vídeos, os likes são inferiores ao, muito, muito, muito inferiores, vamos dizer, muito, muito inferiores ao que geralmente acontece com uma foto. Por isso, eu sinto que os likes vão diminuir, ou seja, os likes vão ter um peso gigante se vocês conseguirem usá-los bem. Se houver menos pessoas a gostar de uma foto, quer dizer que tu, ao gostares de uma foto de alguém que admiras, de alguém que queiras conhecimento de alguma forma, tu a deixares um gosto, essa pessoa vai saber porque há menos gostos e tu entras no radar muito mais facilmente para essa pessoa. Por isso eu aconselho-vos imenso a continuar a dar likes e principalmente a deixar comentários. Os comentários agora vão ser absolutamente incríveis, porque o facto da vossa foto ser ou não importante no algoritmo do Instagram vai ter a ver com os comentários que tem, porque os likes vão diminuir, por isso os comentários vão ser muito, muito importantes para fazer uma foto subir, por isso quantos mais comentários uma foto tiver, mais interação tem, mais alcance tem, logo chega à página explorar e chegam mais pessoas. Por isso os comentários vão ser absolutamente importantes, importantíssimos, e aconselho-te a continuar a comentar em várias contas para seres reconhecido. Mas da mesma forma que isso é importante para as fotos das outras pessoas, para tu seres reconhecido nas fotos das outras pessoas, é importante manter esse nível de interação nas tuas fotos. Por isso, vai ser cada vez mais importante teres uma relação com o teu público. É uma rede social, por isso faz todo sentido, mas vais ter que forçar ainda mais a interação. Ou seja, as legendas das tuas fotos vão ser super importantes para teres interação na tua foto. Ou seja, fotos que contam histórias, descrições que contam histórias e descrições que fazem algum tipo de pergunta para manter a interação com os teus seguidores é importantíssimo. Assim como tu precisas de manter a interação nos comentários, vocês têm que continuar a manter a interação nos instagram stories, porque eu não sei se vocês já se perceberam disso, mas publicar imensos instagram stories gera um alcance gigantesco e isso faz com vocês que vocês recebam mais seguidores, mais likes, mais comentários, blá, blá blá mais interação no geral, por isso instagram stories são a chave para vocês crescerem imensos no instagram e não sei se muita gente já se percebeu disso, mas a maior parte das pessoas vê instagram stories Agora já quase ninguém vê feeds. Perdem um ou dois minutos a ver feeds e se calhar a não gostar de fotos e depois passam a maior parte do tempo a ver Instagram Stories. Passam vários minutos a ver Instagram Stories sem se aperceberem que o tempo está a passar, por isso. É uma funcionalidade incrível. E como é que vocês mantêm as pessoas no Instagram Stories? Fazendo polls, fazendo questionários, criando alguma interação, contem também as vossas histórias, façam com que os vossos seguidores interajam com vocês. Porquê? O Instagram quer que as pessoas se mantenham no Instagram. Se vocês criarem, como eu vos disse, legendas poderosas para os vossos seguidores comentarem, eles ficam mais tempo a ler a vossa descrição da foto, a responder à vossa foto, logo mais tempo no Instagram. Instagram Stories. Se vocês criarem uma história, se vocês contarem uma história nem que seja a vossa vida, vocês vão a uma loja, compram alguma coisa, fazem um haul isso já é uma história que dá para várias instagram stories e fazem com que o vosso seguidor se mantenha mais tempo lá e é isso que o instagram quer. eu quero que vocês consigam manter os vossos seguidores o mais possível nesta app e acho que faz todo sentido. Por isso, se vocês criarem ligações com os vossos seguidores, o instagram vê como uma conta boa para subir para enviar para a página explorar e seguidores que respondem às vossas instagram stories criam uma espécie de relação e o instagram vai pensar ok, essa pessoa está a responder à vossa conta quer dizer que há algum tipo de interação por isso quando tu publicares essa pessoa vai ter a tua foto logo no início do feed com o instagram vai achar que há uma relação muito boa muito forte de amizade e vai colocar a tua foto no início. Por isso, a integração numa rede social como o Instagram é muito, muito importante. Tem que manter relações com pessoas, manter as pessoas na app, porque é isso que o Instagram quer. Muita gente na app, muito tempo, e se vocês ajudarem a app a fazer isso, são reconhecidos e os vossos votos vão para o início e, e também para a página explorar. Uma coisa que eu achei absolutamente incrível no fim dos likes, é que vamos voltar um bocadinho ao Instagram como era há anos atrás. E eu publicava tudo no Instagram, eu publicava os meus desenhos, publicava o meu lanche e eu não tinha medo de publicar. Com as Instagram Stories, esse conteúdo assim um bocadinho mais fraco, que não é fraco, mas vocês já vão perceber, o conteúdo mais fraco passou para as Instagram Stories, só que, se vocês pensarem bem, as pessoas gostam de ver esse tipo de coisas, porque é lá que as pessoas estão nos Instagram Stories, ou seja, eles gostam de ver histórias, eles gostam de ver a vossa vida, de certa forma, mas como vocês começaram a publicar coisas que vocês acham pouco importantes, pouco editadas no vosso feed e não teve qualquer tipo de feedback, ou seja, poucos likes, vocês sentiram que não era a melhor forma de publicarem esse conteúdo, por isso colocaram nos Instagram stories. Mas nos Instagram stories é lá que estão as pessoas e elas continuam a ver-vos e elas continuam a interagir imenso e o alcance lá é enorme, por isso. Só porque uma coisa não tem tantos likes no feed não quer dizer que não tenha sucesso, porque? Podemos ver isso nos vídeos, vídeos têm um alcance gigante, os vídeos chegam a imensa gente e imensa gente partilha vídeos, mas os likes não são assim tantos. O facto de não ter tantos likes não quer dizer que não tenha sucesso e acho que se vocês perceberem isso, vocês vão ter mais vontade de publicar e agora, como não há likes, não há a ideia de falhei um posto. Uma coisa que vocês me dizem muito é que têm medo de falhar, têm medo de colocar um conteúdo e as pessoas não gostarem, mas como não há likes, não há forma das pessoas saberem que vocês estão a falhar e eu acho que esta mudança vai-vos trazer uma liberdade enorme para vocês serem o mais criativos possíveis e não terem qualquer medo de um conteúdo não resultar com os vossos seguidores. Vocês não vão ter aquele medo de ter poucos likes, vocês não vão ter aquele medo de ser julgados, porque ninguém sabe quantos likes é que vocês tiveram. Não percebe? Esse medo que vocês não dizem sempre que têm o um medo de falhar. O Instagram proveu resolveu isso por vocês. E agora vocês podem perguntar, ok, mas eu sou influencer e eu preciso de dizer, de certa forma, Há as marcas que eu tenho um sucesso no Instagram, tenho vários likes no Instagram, mas uma coisa é certa, os likes não significam sucesso. Há muita gente que compra likes, há muita gente que compra seguidores. O que interessa aqui não são os likes, o que interessa aqui não são os seguidores. O que interessa aqui é o que esses seguidores geram, é a qualidade dos seguidores, estão a perceber? E eu acho que isso vai ser muito importante para as marcas perceberem que não são os likes. O mais importante, isso é uma boa forma de vocês retirarem esse do local e começarem a publicar, publicar, publicar, porque é assim que se cresce, publicando. E muita gente para publicar por querer fazer o conteúdo perfeito. Mas o conteúdo perfeito não existe, o conteúdo perfeito é aquele que vocês criam constantemente em relação a que vocês criam com os vossos seguidores, e acho que é isso que vocês têm que pensar. Fico triste por o Instagram ter que fazer isto para vocês se perceberem que é assim que as coisas funcionam, mas é assim a vida. Para quem está absolutamente desiludida com o Instagram, que pensa a sair do Instagram, aconselho-vos a não fazer isso, pelo menos por agora, porque o Instagram ainda está bastante em alto e se vocês querem crescer uma audiência, acho que devem se manter cá e já que estamos numa coisa destas, acho que também se deviam focar no TikTok, mas isso é conteúdo para outro vídeo, por isso, se vocês quiserem, mais vídeos sobre mudanças no Instagram, como crescer no Instagram, como crescer no TikTok, tudo relacionado com as redes sociais, digam-me e eu venho aqui dar a minha opinião sobre as coisas. E é isso! Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemo-nos no próximo.